Você perdeu aquele canivete? Perdi. Mas você tem noção mais ou menos onde? É. Eu tava lá na casa do Jolene perdi o canivete ali. Não achei canivete até hoje. Ah. Não sei quando foi o canivete. Ficou só a bainha ali. Dá uma Oi. O pessoal tá se arrumando que eles vão mexer com a abelha. O que aí? Kaique, vai ele falar com você, senhor? Oi, oi. que você tá arrumando para mexer com a abelha? É, pessoal, ó. o Kaique, além de youtuber. Ele também é. Apicultor. Olha oh, é que chique! Apicultor. Eu não estou falando para você? Olha lá, ó. Quando chegou uma abelha agora ali, ó. Vamos tirar de uma caixa e passar para outra. Tá vendo que beleza? Olha lá, ó. Ô, oh, mascarado! Aí nem Covid passa. Chique, aí. não tem nada. Peixe é chique. Fecha aí, deixa, isso. deixa eu o outro tá aqui queimando ah, o tá bico. Tomando. tomando um cafezinho aqui para poder trabalhar. É ruim Tá vendo? É. É. Vou dar o jeito? então. Tá não. não. não, Tá vendo as abelhas lá, gente? O chapéu redondo é o Kaique E é aquele que tá com o visor retangular é o Adélio E o cachorrinho tá ali de boca Quer dizer que elas não estão atacando mesmo, não Deixa eu só pegar aqui, ó Transferir pro, pro manual Pra mim poder regular aqui no anel na começa a granular, fica ruim de gravar. Tá <coughs> tô cansado porque eu subi um morro aqui correndo. Esse lado cai que vocês não conheciam, eu conheci ele, já postou no canal? Eu não tô lembrado de ter visto. Adélio, cadê a caixa velha? Cadê a caixa velha? Aqui. Tá do outro lado, né? É, a caixa velha partiu. Ela caiu da onde? Caiu da árvore aqui, ó. Tô deixando a árvore. Ah. Agora então não passa aqui a caixa velha aqui, ó. Vamos molhar bem. Tô vendo. Só, tô... só quero ver também, viu? É? Eu só quero ver também, só. Não, não morde não. Não, morder não, mas picar pica. pica. Ah. Mordeu não morde não, mas picar pica. pica. <risos> ergue pra mim ver, ergue aí, egue, ergue. ergue. Ah, tá certa. Pronto. Por isso que é bom morar no mato, né? Morar na roça é uma beleza por conta disso. Olha lá, eles estão trazendo de uma caixa velha, que caiu da árvore, para uma caixa nova. E é a Europa, viu? Essa é a Europa. Ela, ela se pegou um camarada desavisado, já era. Ah, ia filmar o camaradinho, mas ele já voou. Segura aí. Que beleza, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito. Linda, né? Linda mesmo, hein? Graças a Deus mesmo. Ó quem tá aí, Adélio. Oi. Quem tá aí em cima de você cantando? Tejo. Ó. Ó o Tá escutando? Você sabe que ele come, né? Ele come, né? Como essa aqui, eu não posso. Que come, você sabe, aqui é biro. Só o biro? Opa, desculpa o balanço aí, pessoal. Tô numa porteira aqui, tá meio complicado. E o cachorrinho tá lá, ó. Isso aí é amigo do homem, até para tomar picada de abelha lá. Mas não, não, nenhuma picou, não, senão ele não tava ali, não. É, quando eu vim pra cá, se Deus me viu aqui, vim pra roça, que até agora tá meio ao meu lado ainda. Eu quero participar dessas, é, desses eventos, que, que sei é que eu posso falar evento, né? Porque isso faz, faz muito bem pra, até pra alma, ainda que você tome umas picadas, mas graças ao meu bom Deus, as picadas de abelha não me fazem mal não, nunca fez. E aí, com aquela roupa também dá mais coragem, né? Olha lá a caixa velha. É. Bem que você falou, elas estão mansa aí, né? Você tinha amarrado a caixa? Você tinha amarrado a caixa? Marrei, ah, mas o vento deu um vento muito forte de ontem para hoje, arrebentou, caiu. Mas a rainha tá aí? Tá, a rainha tá no caixote. Agora vamos fechar o caixote, Estou Tô vendo, daqui estou vendo você erguendo a tampa. Bora cair, que é o seguinte. É pesado, hein? Vê, vocês? Esse é pesado, hein? É pesado, viu? A boca tá pra colado, pra cima, né? A boca tá pra cima, velho. Né? Tem que pôr pra cá, que outro bate, caramba, barra de arrumar. Opa! Olha ali! Tá aqui, ah rapaz! Vamos levar aqui, Caico, é dois? Pra é tá barra barra bom bom então você tem que levar o do lado pra baixo e vai pra cima. Assim. Isso! Só pode levar pra cima o meu pra baixo, o seu pra cima. Não, o senhor daqui é pra cima que ela tá saindo ali. Acho bonito esse respeito, ele chama ele de senhor. O Kaique. Meu Deus do céu, como que a união entre pessoas é tão bonito, né? Tem abelha aí ainda? Tem abelha na caixa ainda não, né? Opa! Que susto! Vai, vai vir pra cá, né, senhor? Tá dando alcance na senda do cheiro, vem atrás. É. Aí as vão querer arranjar de novo. Tem uma na sua costa. Tem? Tem. Uma só. Vem mas Tá um monte de Eu vi lá, mas tá bonita, né? Tá é bonita mesmo. Ai, o calor que é que tem aqui? Ah, eu imagino que é. O Adélio colocou uns ramos lá em cima. Ô, oh, puxa não vida! Aqui, pega. Colocou uns lá, ramos lá, lá em pegar cima. Pegar Aquele ramo lá serve pra... Mas que coisa! Hã? Eu tô... Na porteira aqui tá ruim. Aquele ramo serve pra quê? Você falou? É pra carmar elas, né? Pra não voar muito, né? Entendi. Aí eu ponho o ramo na caixa e ela acha a porta da caixa pra entrar. É? É as carmas. Né, campeão? Beleza, vamos embora então. Que calor, uh, esse coisa aqui. abafa, né? Abafa, isso aí abafa, Nossa, né? Do céu. Esquenta e esquenta com gosto. Vou fechar aqui, o homem, vai demorar pra vir. E a casinha lá ficou bonita, hein, moço? Então foi lá embaixo? Aquela casa ali, ó. Não, ainda não, é de baixo. Ainda não fui, não. Tem que ir lá o senhor ver que foi mais lindo. Olha ah, lá em cima, ficou chique. Pode ver lá dentro. Ali, ó. Aquela é ali também, ó. Aquela ali eu vi... Julinho. Eu vi ali na que eu cheguei, eu filmei ela. Filmou? Filmei. Ficou bonitinha também, né? Ah, ficou bonito. Ficou linda lá, ó. E você também ajudou do começo ao fim, né, Adélio? Começo ao fim, todas azul. Que a bom. A maior parte foi eu que fiz, né? Ver a família assim, é. junto é tão bom, né? Ah, ver com o andado é melhor, né, César? Com o andado perto dar a gente. Tem cada um, ó, um fio ali, o outro ali, o outro lá, ó. É. Então você já não se preocupa tanto, né? Verdade. Enfim. Vamos lá pra você tirar essa roupa para não cozinhar. Isso aí é de demais, eu sei. Olha lá, hoje eu apanhei berinjela, hoje eu apanhei um 40 caixas com o moleque. Onde você colocou elas? Não coloquei, mas o no... caminhão levou, carregando tudo nas costas. Ah, lá, lá embaixo, é. eu tô vendo agora, berinjela lá embaixo, é. ó. Mas dessa vez você não plantou com, com ninguém não, não né, Dom? Não, não plantei com o meu moleque, né? Então, mas você não plantou com... que nem aquela vez Não, que... não, não. Não, agora eu... Aprendeu, né? Tem que ajudar meu filho, né? É, que ajudar, meu filho. é assim mesmo. Já As passou tá bronca, já passou desgosto com o outro. Chega disso. Chega mesmo. Chega de desgosto. A gente trabalha, dá o que fazer pra trabalhar, né? Não, com desgosto não compinha. Não. E outra, você não perdeu nada. Sim, é, não. O, o que aparentemente foi prejuízo, é. não é prejuízo, não é lucro. É lucro. É, Deus é de, te dar muito mais do que foi levado. É, é verdade mesmo. É, ué. E ali ficou tá. bonito a plantação, né? Ah, ficou. Depois eu vou levar o flor lá por vir. Vamos banhar um tanto de lá. Pelo que eu vi lá ficou bonito, né? Uh. Ali ficou. Tá mais ajeitado que ali não estão estaqueando, né? Então.. Vamos então, estaquear e passar as fitas. Aí fica chique. Rapaz, já firmaram no truco. Deixa eu só desligar isso aqui.